Hoje eu tô com uma pessoa aqui pra lá de especial. Sabe aquela blogueira, assim, super mega blaster aqui de Miami? A Vanessa, gente. E aí eu falei assim, Vanessa, eu preciso descobrir um lugar que seja, assim, o máximo de design, sabe? Eu adoro design e gosto de conhecer também lojas novas. E essa loja aqui, que ela me trouxe, gente, é um espetáculo. Explica pra eles, Vanessa, o que que tem aqui de diferente? Essa loja aqui, ela, a, o showroom abriu em, em outubro passado, e o diferencial é que é, eles têm móveis, decoração, arte, iluminação, então você encontra tudo num só lugar né, e tudo do Brasil, então, isso eu achei espetacular, porque quando a gente está aqui fora, a gente pensa assim, ai, ah, eu quero as minhas referências, eu quero aquilo que eu gosto, aquilo que a gente está acostumado, e nessa loja, gente, os móveis são do Brasil, as pinturas são brasileiras, então assim, você se sente super à vontade. E o, e o outro diferencial é que eles têm tudo, a maior parte, em estoque. Então é isso, isso é, muito isso, difícil isso hoje em é dia, maravilhoso, né? porque você compra, e quando a gente compra alguma coisa, a gente quer ver logo dentro de casa, né? Não dá pra ficar esperando dois, três meses. E aí eles entregam rapidinho, eles mesmos que entregam, então você tem assim esse controle de qualidade que é muito bacana. Olha, para escolher itens aqui que me chamaram a atenção, foi uma tarefa muito difícil, porque tudo aqui é lindo. Então, assim, para mim, o que eu não consegui parar de olhar aqui foram os lustres, os sofás, que são super versáteis, e também as telas. Fiquei encantada com as telas. Gente, eu estou muito feliz com a Vanessa aqui, porque, olha, somos cariocas as duas, vivemos em Miami, temos filhos da mesma idade... E a Vanessa sabe tudo de design. Não vou mais desgrudar <risos> dela, gente. Eu quero saber todas as novidades. Miami está crescendo muito, design, arte, moda, muito interessante, sempre muita coisa para ver. O showroom da Lux Look veio para acrescentar e veio na hora certa para Miami, que era o que a gente ainda precisava. Móveis de qualidade, high-end. E que tem tudo a ver com a E design, né? Porque é. são móveis extremamente, assim, com esse cuidado do design. Exatamente, exatamente. Eu amo design e eu tô apaixonada por essa loja. E ela é linda, né, gente? Então, assim, beleza é com a Vanessa. <risos>